Bom dia, mais um aqui no Canadá começando pra vocês e hoje estamos na província de New Brunswick, estamos em Moncton. E se você viu o vídeo da Paula ontem, você viu que nós estamos passando por Fredericton e esses são os últimos vídeos da viagem já, porque hoje a gente vai pra Halifax, moleque. Eu consegui dirigir de Vancouver até aqui, eu tô extremamente cansado, <risos> mas muito feliz de ter conseguido fazer essa viagem e, assim, superação total, né? Então, é aquele negócio, né? Não pay alguém gain. Fica comigo aí, check out. E hoje é Thanksgiving, né? Hoje já são de graças aqui. E aí, os parquímetros, eles não estão cobrando. Só que, o que que a gente fez? A gente não sabia que não estava cobrando, eu fui lá e paguei. Porque eu sou trouxa. Sabe o que que eu achei mais estranho aqui, irmão? A gente está no bem então tá? E... Tem um monte de doido, cara, eu não, não tô entendendo isso, tem um monte de doido ali na rua. Você consegue ver os doidos ali? Ali é o doido ali. Tem uma galera muito doida aqui, cara, parece... Eu não sei se é só nessa rua, aqui nem Vancouver, né, que você vai na Hastings e tem uma galera meio doida no lugar e tal. Meu bizarro. Vamos dar um rolê por Moncton. Né, Link? Tanto de lugar que tem aqui pra você cagar, pra você mijar. Hein? Pegou saquinhos? Tem que estar preparado sempre, né, Babs? Vida, igual o é igual a caixão. Qualquer momento pode apagado. sense. Agora a gente vai procurar uma loja que venda souvenir porque a gente quer continuar a nossa coleção de imãs de geladeira e a gente precisa de um de Moncton, né? Agora, fodeu. Porque hoje é feriado e eu duvido que eu vou achar uma loja de, uma loja de souvenir aqui aberta, cara. É, hoje tá bem vazia. Né? A cidade tá extremamente vazia. Ops, Sim. sorry, a cidade está 100% vazia, então eu não faço ideia como que eu vou achar uma loja de souvenir aqui Hoje, como eu falei, é Thanksgiving aqui no Canadá, né? E eles levam esse tipo de feriado muito a sério por aqui, porque a cidade está extremamente vazia Olha isso, eu tô falando, tá dando eco no estacionamento, tipo assim, pra você ter uma noção Tá todo mundo em casa, curtindo o Thanksgiving hoje, é, todo mundo curtindo com a família e tudo mais, então hoje a gente já sabe que é um dia que as cidades iam estar tá vazias, né? É, e realmente tá uma cidade fantasma, né? Tem uma galerinha aqui do lado agora que eu tô passando aqui, mas é isso. A gente tá indo ver umas Rockies agora, porque Moncton tá 100% vazio, não, não tem nenhuma loja aberta, nada para fazer em Moncton hoje, porque é o Thanksgiving, então não tem o que a gente faça em Moncton hoje, então a gente vai partir para Halifax mesmo, vamos, vamos dar uma olhada em alguns pontos turísticos que tem aqui e a gente também tá procurando o, o maldito imã de geladeira que a gente não conseguiu achar porque todas as lojas do estão fechadas hoje. Temos um amigo aqui ó e agora qual que é o nosso carro gente meu deus tô confuso tem dois igual olha o tanto de inseto que morreu nessa viagem eu tô me sentindo um assassino olha isso olha o tanto de bicho olha esse aqui tá meio vivo ainda Jesus olha o tanto de bicho que morreu velho como pode ser tanto bicho assim cara? E como vocês puderam ver no vídeo, não tinha muito o que fazer em Moncton por causa do feriado. Então a gente partiu para conhecer um dos pontos turísticos mais famosos de New Brunswick, o The Hopewell Rocks. São formações rochosas únicas, esculpidas pela erosão ao longo de milhares de anos. Durante os períodos de maré baixa, você pode caminhar na praia por até 2 km, mas chegamos na maré alta, infelizmente. Mesmo dublado, foi um passeio muito bonito e super recomendado. chegar mais perto do que os apóstolos. Oh, hum. Tem uma galera lá embaixo. Vamos lá dar uma observada. Tá meditando? Que bom que você ah. achou só a sua paz interior. Bola me nas trilhas de novo. Adoro. Mas a visão aqui é muito boa. Muito é meio a pegada dos 12 apóstolos. Pra quem não viu os doze apóstolos, tem vídeo no canal também lá na Austrália. É mais ou menos a mesma pegada, formações luxosas. A água rebatendo nelas e vai meio que quebrando elas, né? É, o famoso água mole em pedradura. Água mole em pedradura, tá, tu bate a daqui cai, né? Porque essa daqui tá quase caindo, parece um cogumelo ali ela caindo. E ela, um dia ela vai deixar de existir, isso daqui, né? Então, tem que aproveitar enquanto ainda dá, né? Pra vir ver aqui essas formações que elas caírem que nem os 12 apóstolos. E que nem a SecTech, que vai cair é que também, é esse deck porque. que vai cair daqui a pouco. <risos>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 Serviço de shuttle aqui, só que é 2 dólares por pessoa. Só que acertava, só você tava moeda. A gente não anda com dinheiro, a gente só anda com cartão. Aí o cara fala: Ah, é o último dia, sabe aí, foda-se. É, o parque, vai fechar, é. Tá o parque vai fechar por causa do inverno. Então ele fala: ah, Foda-se, sabe aí, vai. <risos> Te leva para lá em cima. Ai, é de boa, caralho, ganha uma carona. Olha como a Paula tá bonita com esse negócio branco lá que entrou. Você não explica as coisas direito. Muitas atrações aqui no Canadá, elas fecham o inverno porque não fica seguro, né? E daí as atrações, várias atrações elas só abrem no verão, então elas vão fechar agora E só vai abrir de novo lá para março, abrir E você que tá fazendo essa viagem também, você tá, pode passar por aqui Fica mais ou menos a 40 minutos do centro de Moncton A entrada custa 10 dólares por pessoa, o que eu acho bastante overpriced Ou 25 é, por família Ou 25 por família, eu acho bastante overpriced, acho que 5 dólares estava ótimo mas enfim, comi uma sopa muito gostosa lá dentro, uma sopa de seafood muito gostosa. O shuttle para você descer e subir é 2 dólares, mas dá para você ir a pé também. Não recomendo para quem é gordo que nem eu. E eu fumante. Mas é muito bonito, vale muito a pena e lembra bastante dos 12 apóstolos na Austrália, que já não são mais 12, né? Já são, vamos falar, 7. Foram morrendo. Foram morrendo. Enfim, então agora a gente vai pegar o carro, vamos para. Como é que é o nome da cidade? de Lenin, não, a gente tá ah, tá. Então a gente vai pra Halifax mesmo agora, que é o nosso último destino. Lenington. Lenington, Você sei lá. Lenington. Lenington. A gente vai depois pra Lenington pra fazer uns vídeos bonitinhos lá, que parece que é uma cidade muito bonitinha e tem uma cultura de pesca ali muito legal. Então a gente vai dar uma olhada por lá antes de acabar a viagem. Faltam mais dois dias. Então a gente tem aí terça e quarta pra ficar em Halifax e em Lenington. então Lenington. Lenington não. <risos> Caralho, Lenington. Eu não consigo falar na é cidade de Serra, Nuremberg. E aí legal, depois né? a gente vai pegar o voo na quinta-feira para voltar para casa. Hum. Chegamos em Nova Scotia, moleque! Yay! Conseguimos, literalmente, atravessar o país de Vancouver até essa província mais longe que tem por aqui, moleque! Nova Scotia! E eu vou sair correndo daqui, a gente já tirou foto, já fez stories porque essa província tem um monte de pernilongo <risos> Eu tô sendo comido vivo aqui nessa placa Eu não vou ficar aqui muito tempo então chegamos em Nova Escocha, duas horas para Halifax e vamos partir. Aqui, ó. tanto de perlão que a gente já matou no caminho. Vamos partir para Halifax. Fui, fui, fui, fui, fui. fui. A gente chegou no camping à noite, né, aqui em Halifax. E como praticamente tudo aqui no Canadá é tudo muito na base da confiança, né. Então é, eles deixam esses formulários aqui para quem chegar depois do horário do business hours deles, você preencher com seus dados, preencher aonde você vai ficar, né? qual tipo de serviço você vai usar. Você deixa na recepção e aí no dia seguinte você paga. Como estamos no camping, hoje a gente tem eletricidade e água. Então dá pra carregar celular, dá pra tomar banho, dá pra fazer tudo <risos> normal. A gente só tem que ligar aqui no painel do carro é... o negócio pra aquecer a água. Deixa eu mostrar pra vocês. Então aqui no painel do carro a gente tem pra ligar... A água, né? O pump da água. Isso daqui é pra quando... Tava aberto aqui. Parabéns, Ana Paula. Molhou tudo. Muito bom. Enfim, isso daqui é pra quando você não tá ligado na água. Porque se você não tiver ligado na água, a água do carro não tem pressão. Então você precisa ligar isso. Ai, meu Deus. Pra esquentar a água ele tem as duas opções, ele tem elétrica e gás. Então a elétrica não deu muito certo, não sei porquê, a gente vai usar a gás que é mais certeira. E aí, é só ligar aqui e esperar um pouco para poder tomar banho. Chegamos em Halifax, nosso destino final. A gente parou aqui num camping, a gente chegou mais à noite, então não vai mostrar nada para vocês nesse vídeo sobre a cidade. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã lá no canal da Paula a gente vai mostrar um pouco sobre a cidade para vocês. Mas antes a gente vai passar por uma outra cidade... Que a Paula quer muito visitar. Que eu não lembro o nome. Eu falo, eu chamo de Lennington. Como é que é o nome? Lannenberg. Lannenberg. A gente vai passar por Lannenberg. E depois a gente vai pra Halifax. Então muito provavelmente o último vídeo da viagem vai ser o meu em Halifax. Amanhã vai ser o da Paula em Lannenberg. E na quarta vai ser o meu em Halifax. E na quinta vai ser o meu. Na quinta vai ser o da Paula, mas a gente já vai estar indo embora pra Vancouver. Aí provavelmente na sexta vai ser o último, último vídeo da gente chegando, né, e... Finalizando em casa, sei lá vamos, vamos tentar fazer uma coisa desse tipo, né? Então é isso Beijo pra vocês Não deixe de se inscrever no canal Dá o seu like aqui embaixo Compartilha, comenta E a gente se vê depois de amanhã Tchau Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto Serviços de acomodação estudantil no Canadá Hoje, antes de ir pra Halifax, a gente vai conhecer uma cidade que Próxima Só que o negócio é forte, menino de Deus. Coisas que vieram na época da colonização britânica Esse, Esse, lugar, Esse lugar no pôr do sol tá fora do normal